É um mercado muito complexo e sofisticado, existe uma organização tremenda, se cada líder, se eles passassem um pouco de tempo, você poderá estar no auge da equanimidade e da exuberância. Isso pode fazer maravilhas para você e para o trabalho que está fazendo. Os líderes têm muito o que aprender com a organização natural que está acontecendo no mundo, especialmente o solo e a vida sobre ele. É a mais complexa transação em atividade. Por maior que seja a sua empresa, Quaisquer que sejam as transações complexas que você esteja gerindo, nada se compara ao que está acontecendo bem debaixo dos seus pés, na forma do solo. É um mercado muito complexo e sofisticado. Um milhão de vezes mais complexo do que qualquer mercado de ações no mundo. Portanto, as lideranças têm algo a aprender com a natureza, particularmente com o solo e com toda a vida ao nosso redor, porque é um organismo, é uma organização tremenda. Nós estamos tentando construir organizações de uma forma linear. Nós temos CEOs. No meu entendimento, um CEO significa um organismo completamente engajado. Isso é um CEO. Em vez disso, você se tornou um executivo, o que é um erro, caso você me pergunte. Porque o tipo de gestão que nós estamos tentando fazer é como cuidar de um jardim. Se você tem um jardim bem cuidado, bem, ele parece bonito. Não os meus olhos, mas, geralmente, parece bonito para as pessoas que gostam de ter tudo sob controle. Mas se você não cuidar ou conservar seu jardim por apenas 30 dias, ou 60 dias, ou talvez 90 dias, bem, seu jardim irá desaparecer completamente. Aqui, nós estamos nessa floresta. Há quanto tempo ela existe? Ninguém sabe, ou ninguém imagina. Digamos que um milhão de anos. Por milhões de anos, ela cuida de si mesma, porque esse é o poder dos organismos. A natureza cíclica dos organismos, como eles se administram, todo mundo está falando sobre sustentabilidade. Você não pode pensar em sustentabilidade, você só pode perceber a sustentabilidade através da forma como a natureza é construída. E, acima de tudo, se todo líder Pessoas que administram situações complexas na vida, se eles passassem um tempinho, mesmo que não diariamente, pelo menos nos finais de semana, ou nas férias, se passassem algum tempo conectados ao solo... Bem, já falamos sobre o microbioma vacay. A bactéria, presente em vários aspectos do solo, no esterco de vaca e em muitos outros lugares, se você entrar em contato com ele, se seu corpo ou seus pés estiverem no solo, simplesmente através da inalação você pode pegá-lo. Esse microbioma Vekhei estimula nossa resposta neurobiológica ao produzir serotonina. Isso significa que se você fizer isso no fim de semana, durante a semana você poderá estar no auge da equanimidade e exuberância. E isso é muito vital para os líderes, porque quando um líder está de mau humor, a vida de muitas pessoas se torna desagradável. E no final, o que criamos pode ser uma consequência muito desagradável. É extremamente importante que as pessoas que estão em posições de liderança, que têm o poder de determinar o caminho da vida de outras pessoas, é extremamente importante que elas estejam no auge na vida. No auge, não através do álcool, no auge não por causa das drogas, mas no auge com a própria vida, porque a vida é a química mais complexa. Se você lidar bem com isso, estando em contato com a fonte da vida, aqui é o solo, as águas naturais, bem, isso pode fazer maravilhas para você, para o trabalho que está fazendo e para o mundo como um todo. Então, aqui estou, sentando em uma pequena ilha, que está vazando um pouco. Não, CEO não significa que você se torna uma ilha entre as pessoas. Você se torna uma ilha no mundo. Porque eu continuo ouvindo mundo corporativo, isso significa que você se torna uma ilha. Não, não é sobre ser uma ilha. Vamos dar uma nova descrição para CEO, organismo completamente engajado. Ou se você gosta de se chamar de executivo, executivo completamente engajado.